A série que tinha prometido de tudo pra 2022 não chegou e fez promessas ainda maiores pra 2023. Encabeçando várias listas de séries mais esperadas do ano e estando na maioria dos top 5, é com muita felicidade que não tivemos que esperar muito para que The Last of Us fosse lançado, já que né, dia 15 de janeiro foi quase a segunda semana do ano. E depois de tanta promessa, será que a série entregou alguma coisa? Na minha opinião, entregou muito mais do que prometeu, mas ainda é cedo pra falar. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio e já aproveita para deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Antes de começar, já vou avisando duas coisas importantes. 1. Um, esse vídeo terá spoilers do primeiro episódio de The Last of Us, então se você ainda não assistiu, sinta-se avisado. E 2. Eu nunca joguei The Last of Us, não sou muito do mundo dos games e não conheço nada da história original. Então, esse review vai ser do ponto de vista de um completo leigo, preocupado apenas com a história sendo contada, ok? Ato 1. Um. Sarah Nico Parker revestiu o papel de Sara com uma intimidade tão coerente e complementar à direção de Craig Mazin que nos dá uma profunda vontade de ver os dois trabalhando juntos futuramente, de tão fluida que pareceu a parceria. A câmera que seguiu seu ponto de vista durante toda a primeira parte da história fez com que sentíssemos as coisas a sua maneira. Foi quase uma experiência de jogar videogame mesmo. E nesse ritmo de games, nós não vimos o dia de Sara. Vivemos junto com ela, aquela que seria o último dia de sua vida. Desde sair cedo de casa, tomar um suco de laranja, ir para a escola, voltar e consertar um relógio que seria presente para o seu pai. Antes de voltar para casa, passar na vizinha para fazer uma visita, em cada passo que ela dava, novos sinais iam sendo construídos através das cenas que vivia e a tensão aumentava. E sentíamos esse aumento progressivo e contínuo. Uma expectativa que se alimenta com o decorrer daquele passar do dia, até eclodir na menina acordando com o som dos aviões, e logo em seguida ouvindo o cachorro do vizinho desesperado na sua porta e resistindo à possibilidade de voltar para casa até que. Ato 2 Pandemônio Toda aquela tensão que era construída tijolinho por tijolinho, com a rua tendo menos movimento que o habitual com a moça da loja quase expulsando Sara para fechar o mais rápido possível, com a vizinha cadeirante se contorcendo fora de foco atrás da menina enquanto ela escolhe um DVD para assistir com seu pai no aniversário dele. Toda essa tensão que escalava organicamente como uma escala musical eclode num concerto de desespero. Sara se depara com a vizinha devorando seus parentes e a partir daqui o ritmo vira uma loucura. A confusão é toda retratada com maestria pelo olhar da garota que vê seu pai atacando uma pessoa doente com uma ferramenta e se recusando a parar para dar carona a outras pessoas e evitar o contágio. E tudo isso é produzido de maneira que nós sentimos aquela agonia. Nós nos fazemos os mesmos questionamentos da garota. E se nós estivermos doentes também? E se não tiver lugar para fugir e todos os lugares estiverem assim? Todo cenário e confusão e apreensão obtém sucesso absoluto ao nos fazer submergir e tudo de uma construção impecável. As estradas interditadas, o desespero das pessoas, a explosão do avião em queda, que talvez responda às questões de Sara e seja um indicativo de que sim, no mundo inteiro esteja acontecendo a mesma coisa. A separação dos irmãos, a fuga de Joel e Sara no colo por ela ter machucado o tornozelo, os esbarrões e quedas do zumbi que os perseguiam, o militar que os salva do perseguidor para logo em seguida receber ordens para os executar e atirar contra o pai com sua filha no colo, que salta pro lado e tenta evitar. Mas não é o suficiente. E Sarah, em uma atuação incrível, com mais dor e menos romantização hollywoodiana, morre. O relógio de Joel, que havia sido consertado naquele dia por sua filha como presente de aniversário, parou. Não literalmente, claro, mas vamos chegar lá. E o seu presente de aniversário, dado pelas mãos do universo, torna-se o mais amargo que um pai poderia sonhar. Ato 3. Detalhes e minúcias. Ufa! Essa primeira parte do primeiro episódio foi tão boa e tão crescente que quase não deu tempo de respirar de tão imerso que a série conseguiu nos deixar. Mas agora, vamos tomar um ar, respirar profundamente e falar um pouco sobre as minúcias que a série vai nos apresentando. Não, não esqueci de falar do programa de entrevista no começo, onde o cientista fala que o medo de vírus ou bactérias são superestimados porque a humanidade é treinada em combatê-los. Que muito pior seria uma pandemia causada por fungos. E essa cena de abertura não serve apenas para nos mostrar o possível encaminhamento da série na descrição da possível causa dos supostos zumbis, mas ela apresenta muito mais que isso. A explicação do cientista do porquê devemos temer os fungos e a sua conclusão com, se houver uma pandemia de fungos, a humanidade perde, causa aquela famosa torta de climão no programa, onde o apresentador fica todo sem graça e a plateia fica aterrorizada, enquanto assiste vidrada atonitamente com feições congeladas. Dá para interpretar que seja uma antecipação do que está por vir já que eles ficam parados de maneira zumbificada. Mas creio que a intenção da série é muito mais profunda. É de nos colocar no lugar daquela plateia, assistindo a mesma entrevista e sentindo aquele mesmo medo que será convertido em toda a tensão das cenas que acabei de falar sobre. Mas além disso, ela nos conecta à realidade do programa, já que estamos passando hoje por uma pandemia viral, tal qual a época que se passou aquela entrevista e nos coloca dentro da história indiretamente. A cena de entrada é um portal só de ida para a imersão do universo que nos será apresentado. Outro detalhe que a série não nos deixa passar batido é o relógio de Joel e o contraponto entre o relógio consertado ser prelúdio para o seu tempo parar, que é o que acontece com a morte de Sarah. E mais pra frente, quando Ellie aponta seu relógio quebrado, representa o prelúdio para o seu tempo voltar a andar, que até para alguém que não jogou The Last of Us já pode imaginar que vai ser o efeito dessa garota na vida do Joel, já que ambos compartilham o protagonismo de todas as capas de divulgação da série. Essas representações cinematográficas, através de pequenos detalhes, contrapontos e significados, criam um peso singular para a obra e auxiliam a guiar a história através das linhas além do que nos é narrado. E amo muito quando isso acontece, ainda mais quando é bem feito. Outros detalhes importantes já nos arrematam na introdução do segundo bloco do episódio, com uma criança sendo testada como contaminada e assassinada com falsas promessas dos militares. Uma introdução para esses 20 anos no futuro, que mostra que eles continuam agindo como outrora, apesar de agora terem tecnologias para pelo menos testar pessoas. Aqui, também é possível fazer o paralelo entre essa criança que abre o bloco com Sarah e Ellie. Sarah foi executada sem qualquer teste, no meio da histeria. A segunda foi morta após o teste na calmaria de um mundo pós-apocalíptico. E ele, mesmo tendo seu teste positivado para a infecção, sobrevive tanto aos testes intermináveis dos vagalumes quanto aos militares. Há muitos detalhes e minúcias nesse episódio, mas vamos falar deles mais pra frente ou deixar para uma próxima oportunidade. Ato 4 Lembre-se quando você estiver perdido na escuridão. A parada do tempo de Joel, 20 anos depois, fica escancarada logo no começo da apresentação da cidade, onde ele atira fogo naquela criança que acaba de ser morta na entrada sem pensar em nada, sem sentir nada. Sua vida é focada em conseguir trabalho depois de trabalho, para conseguir dinheiro e manter seu negócio de contrabandista. E além disso, buscar maneiras de ir atrás do seu irmão que está sem dar sinais de vida há um tempo. Irmão este, que ele deposita em si uma necessidade de proteger como se precisasse se redimir por não ter conseguido proteger a Sara. Além disso, ele se alcooliza e se droga para fugir da realidade em que se encontra. Essa primeira parte ambienta muito bem os novos tempos, com um take aqui mostrando as pessoas pintando a parede para tampar uma pichação dos vagalumes. Outro com um militar citando esse grupo enquanto compra drogas com Joel. A ambientação se divide em vários núcleos que mostram detalhes importantes sobre esse mundo. Com a execução em praça pública de criminosos, o sequestro de Tess por dois capangas do Robert, que tenta se justificar quando é interrompido por um confronto entre militares e vagalumes e as pichações da emblemática frase Quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz que apesar de aparecer na cidade, tem seu aparecimento mais simbólico na cena em que a Ellie lê no quarto do esconderijo dos vagalumes. Porque nessa cena, a frase está incompleta, sem a parte do procure a luz. Mas a composição da cena age para arrematar essa falta, já que o feixe de luz que entra pela janela ilumina a garota que olha para a frase, nos indicando que Ellie seria a luz. O que é exatamente o que Marlene dá a entender ao dizer para sua parceira Kim que a garota é de extrema importância e o que ela dá novamente a entender quando pede para Joel levar a menina com ele, por considerar a chegada dela ao seu destino mais importante do que a própria operação que os vagalumes haviam preparado para aquela data. Toda a ambientação é perfeita, e a fragmentação em núcleos não prejudica em nada a qualidade. Mesmo nós saindo de dentro do corpo da personagem Sarah para acompanharmos os acontecimentos de maneira um pouco mais aberta, as sensações de descoberta e de acompanhar a história enquanto ela acontece permanecem. O tempo flui na história da mesma maneira que flui dentro da gente. Nos tornando quase personagens. Ato 5 L. Quando os vagalumes entregam a Ellie para o Joel, já temos um aperitivo do que está por vir na dinâmica entre esses dois: com conversas de corredor, com sarcasmo e ironias. Ellie já mostrava esse jeito dela presa com os vagalumes já mostrava seu jeito de ser sarcasticamente inteligente com Joel, isso tende a ser mais recorrente e potencializado, já que ele próprio já tem um pezinho ali nessa mesma proficiência de ser sarcástico. Ele decifra facilmente o código dele com a rádio para saber como está a situação possivelmente em outra cidade. E aposto que o segundo episódio já vai nos encaminhar para os perigos que uma música dos anos 80 representa. Já que tocaram duas vezes essa música no rádio de Joel, ele ouviu só a primeira e sua expressão não foi nada boa. Na fuga da cidade, vemos um pouco mais da própria psique da Ellie, com uma simples fala que quase os botam nos holofotes da segurança. Ela mostra para o espectador que ela é a filha dos centros de quarentena. Nunca conheceu o mundo fora dali, nunca saiu da cidade. Por mais que seja uma informação óbvia, dada a idade dela, essa lembrança sutil nos ajuda a nos conectar um pouco mais com a personagem. E pouquíssimo tempo depois, nós vemos a cena que faz o tempo de Joel voltar a andar, ao contrário do seu relógio quebrado, quando Ellie ataca com um canivete um militar e ele aponta a arma para a garota, tal qual fizeram com Sara 20 anos atrás. Mas dessa vez, Joel tem mais tempo e está mais perto para agir. E age. Ele desarma o agente da Fedra e o soca até desacordar, ou talvez mais que isso. Ele consegue dar a Ellie o que não foi capaz de fazer por Sara e esse paralelo é o que creio eu que vai guiar a história daqui pra frente. Então sim, The Last of Us cuspiu na cara das maldições dos live-actions de games, e pelo menos por enquanto, tá cumprindo muito mais do que prometeu, e olha que as promessas não foram poucas. Esse primeiro episódio foi incrível do início ao fim de maneiras diferentes, tanto na imersão completa da visão de Sara no primeiro bloco, quanto na composição impecável da cidade em quarentena e a apresentação dos personagens. Mal posso esperar pelos próximos episódios. E você? Conta aí pra gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e pedir mais que toda semana a gente faz o review do episódio anterior. Ou se preferir uma pegada mais apanhadão, comenta aqui também que eu volto quando tudo acabar. De qualquer forma, vejo vocês na próxima. Até logo!